Salve, salve rapaziada, meu nome é Mozart, eu tenho 23 anos e a firmeia vizinha. Eu quero cash money, eu quero cash money, quem muito fala, pouco faz, só rede na disposição, só irmão, segura menina só emoção, mortal combate, jogo é hard. Oi então, cara, eu sou meio que recente, né, na parada do hip hop, se você olhar a galera que já é mais do antigo. Eu conheci o rap assim na prática mesmo quando eu tinha 19 anos. Eu escutava Eminem já para caraca, via Timothy. E aí fazia freestyle no chuveiro, assim, nem sabia que essa parada existia mesmo no Brasil. Até que eu fui dar um rolê em Cabo Frio, lá na Praia do Forte, tinha uma galera fazendo freestyle na calçada. Conheci o Matheus MT lá, esse amigo de Cabo Frio. E a gente começou a pô nessa, eu ia pra lá pra fazer roda cultural com os moleque, pra rimar lá. E a gente falava, pô, você é louco, cara, você é de Niterói, vai pra cantareira e tal. eu fui pra cantareira pra batalhar, ia de bancário, que eu trabalhava no Bradesco, tá ligado? Ia de suéter, de gravatinho, caralho, batalhava lá. Aí comecei nessa aí, fui na roda do Alcântara, eu conheci o de pro. Aí, porra, me arrumou lá aquela apresentação da Roda do Alcântara, do Alcântara eu comecei a ir pro Tanque, quando eu conheci o Luan. Acabei na Caverna do Dragão, fiquei um ano, né, lancei meus vícios lá, pelo amor de Deus, com funqueiro e com gordo. E aí, foi para 2015 eu passei pelo estúdio Cantareira um tempo, trabalhei lá com o Kim também, lançamos o um Creme Perfeito. Isso tudo foi, para levando a eu querer uma parada mais com a minha cara, do meu jeito, assim acabou eu aparecendo a firma. É, você falou agora há pouco que você tá com a firma agora. Que você passou em contas gravadoras, tudo. É, o que que é a firma então, pro pessoal entender melhor? Porra, então, cara, a firma é uma gravadora, né? Quando eu saí do estúdio Cantareiro, eu tava querendo uma parada mais com a minha cara mesmo, montei um estúdio lá no Fonseca. E já tem uma história antiga da firma, como eu disse antes. Porra, lá na casa da minha mãe, eu tenho um quarto todo pichado e lá tem a toca da firma, que é onde a galera Pô, acabava se reunindo mesmo, que é então, a mesma galera, né? É. Só pra entender, então, a toca da firma, na verdade, era um tipo uma, um grupo de amigos que você já tinha antes. Né, tipo? É, tipo isso, tipo uma gangue mesmo. E quem era essa gangue? Formal, era o Fit, que tá na firma, o André, que tá na firma, o coach que tá na firma, né? O André Almol. E o Duarte, um amigo, porra, que acabou colando quando eu trabalhava no estúdio Cantareira. Veio lá da Zona Norte e, pô, grandão na ideia. E acabou ficando na firma mesmo. Quando a gente falou, pô, nome, vamos botar que o nome, vamos botar aqui o nome, aí eu... Brando. Já tem o nome, tá ligado? É a firma. E mas ela também faz trabalho pago, pra, aberto, outro corpo. Isso aí é uma beleza, ó. pode vir lá, clientela, só agendar, marcar a gravação, que a gente ganha o um dinheiro fácil. Mas e outra coisa também que o pessoal não entende, mas além disso, esses cinco, essas cinco pessoas que você falou, eles são o que na firma? São membros do selo da firma? São membros do selo, são MCs que compõem a gravadora, né? O Fit é a Carreira Solo, o Duarte é a Carreira Solo, tem o André Amol e o Coach que fazem o sem censura, né? Que é um grupo. E se, eu... trabalho já na pista. e se alguma missa nova aí quiser entrar na firma, como que faz? Opa, a hora agora... Tá fechado, hein? Tá fechadão o bagulho, ó. É uma parada de antes já, transcendental assim. Por hora a gente não dá pra oferecer uma estrutura maneira pra mais alguém, tá ligado? Não vou dizer que nunca vai entrar ninguém, mas agora a gente quer dar excelência pro trabalho que a gente tem. Então a gente vai até onde a perna alcança. E esse bordão aí, a firma é vizinhança? Explica a história por trás dele. Porra, então essa história aí, cara, foi uma cantareira, tá ligado? A gente tava lá na... curtindo a cantareira geral da firma, se não me engano tinha sido o show do Oriente, uma parada assim. Aí a gente, pô, foi curtir uma cana depois. Aí, pô, a gente tava na cantareira e chegou essa mina jogando na cara. Aí, pá, onde é que é a firma, caralho, Pá, onde é a firma? E o pá não, de conversada, tá ligado, Pá, suave, não. trocando ideia o caralho. Aí a menina começou a dar a planta, tá ligado? Não, pai, é num lugar assim, assim, assado, prédio tal. Eu cara caralho, como? Pai, o coach virou pra minha cara e meteu o aí, firme é a vizinhança, tá ligado? Já tá conhecido no bairro. Eu falei, eu família, firme a vizinhança. E aí pegou a firme a vizinhança, pelas situações subsequentes, acabou ficando a firme a vizinhança. E pra bom entendedor, é minha palavra é baixa, né?